Capítulo XXIII – Dupla Infernal Passados alguns dias, a nossa estratégia apresentava resultados rápidos e impressionantes. Dona Carmen posicionara-se como fiel escuteira de Laura, acompanhando-a em suas reuniões com os advogados recém-contratados. Estes, por sua vez... Ao divisarem as oportunidades de altos ganhos financeiros, não mediram esforços para atender a nova cliente. Valdo, de fato, cumpria com o combinado, influenciando de tal maneira a Laura que cedia todas as sugestões apresentadas pelo nosso líder. Enquanto isso eu e o Pelegrino elaborávamos um plano para levantar as suspeitas em torno dos documentos que poderiam comprometer diretamente o Valdemar em relação às despesas da empresa. Tentamos uma aproximação direta nos sócios do Valdemar, porém, não obtivemos sucesso em virtude das vibrações apresentadas. Tratava-se de pessoas sérias e imbuídas de muita ética em relação à preservação do patrimônio e dos interesses dos seus funcionários. Um deles, inclusive, era adepto de uma das religiões tradicionais, tendo o hábito de fazer a leitura do Evangelho em sua sala, seguida de preces, todos os dias pela manhã, antes de iniciar o seu expediente. Tal atitude criara em torno de sua pessoa uma atmosfera radiante que nos impedia o acesso completamente, principalmente pelos seus pensamentos, e procurava manter os mais equilibrados e positivos possíveis. Nesta altura dos acontecimentos, eu já tinha aprendido bastante com os meus companheiros. Observava-os fazendo analogias com o que se passara comigo mesma, e com o que havia aprendido quando do meu processo de internação no complexo hospitalar. Aqueles avisos do Isidoro, por exemplo, sobre as recomendações de Jesus a respeito do vigiai e orai, faziam cada dia mais sentido para mim, por observar diretamente e ver materializada à minha frente essa realidade. O que me doía... Era não saber dos meus filhos que o hipócrita do Valdemar parecia ter apagado de sua memória, referindo-se a eles como se fossem dois ingratos. Quanto a Laura, a situação nunca me pareceu diferente, porque ela buscava sempre atender os seus interesses imediatos. Assim, as questões dos sentimentos da maternidade eram claras, não haviam sido tocadas. Perguntar para o nosso chefe seria contrariá-lo, porque eu sentia que era esta moeda de troca para manter-me literalmente no seu cabresto, tal como um animal útil. A pergunta que eu fazia para mim mesma era, até quando? Notava aos poucos que os problemas relacionados às ex-esposas dos três companheiros de Desdita, principalmente a do Pelegrino, que era o meu parceiro constante, não pareciam de monta. Efetivamente, elas não seriam de todo culpadas pelas atitudes tomadas para se livrarem dos seus maridos. Não que isso justificasse qualquer ação criminosa, porque o divórcio poderia ter sido a melhor opção diante das responsabilidades por erros mais grosseiros. Mas... Pelo tratamento dispensado por eles, a infelicidade tinha de ser dividida, porque ninguém, de uma hora para outra, sai da condição de anjo para se transformar em demônio, a não ser que tenha vivo dentro de si, em suas tendências, as realidades de uma criatura de fato infernal. Pelo tratamento dispensado que eu presenciava, a confirmação disso tudo era inegável. Estava absorto em meus pensamentos quando o Pelegrino despertou-me para a realidade. Mara, como não conseguimos nada de efetivo com os sócios do Valdemar, falei com o Valdo e ele intercedeu por nós. Encontrou, através de um dos funcionários da área financeira da empresa, recursos mentais que poderão ser extremamente úteis para nós. Quando foi isso, Pelegrino? Ontem. Depois que ele acompanhou a Laura para uma reunião com seus advogados, deu uma passadinha na companhia e procurou observar quem lhe oferecia alguma oportunidade. Já me forneceu o departamento onde trabalha o cidadão. Podemos visitá-lo agora mesmo. Excelente notícia, mas o Valdo não ficou contrariado por não conseguirmos interferir no processo junto aos sócios do Valdemar? Com o nosso chefe, tudo depende da abordagem. Quando você solicita a interferência dele por demonstrar desconhecimento ou incapacidade em lidar com a situação, ele se impertiga todo como um mestre e procura solucionar o problema a fim de ter o seu ego massageado. Ah, entendi. Bem, o que estamos esperando, peregrino? Chegamos à área apontada pelo líder... Encontramos o funcionário mencionado. Sua vibração demonstrava competência no que fazia. Porém, seu interesse em galgar maiores degraus na instituição era muito alto. Para isso, ele certamente não mediria esforços, mesmo tendo de se valer de recursos extras. No caso de Valdemar, as acusações que poderiam pesar contra ele faziam todo sentido, porque valores da empresa vinham sendo desviados com regularidade pela Valdete. Não tivemos muito trabalho em sugerir-lhe que alinhasse o maior número de documentos possível para a acusação contra o Valdemar ser bem fundamentada principalmente com as altas somas dos valores, fazendo com que o número total causasse um verdadeiro escândalo. Diante das diretrizes e do estímulo em seus objetivos, ele apresentou um vasto material para um dos sócios mais acessíveis aos controles. Aquelas informações caíram como uma bomba, tanto é que, em seguida, os demais responsáveis foram chamados para uma reunião emergencial. O nosso trabalho estava sendo muito bem feito. Naquele final de dia, quando Valdo soube dos resultados iniciais, sorriu satisfeito e cumprimentou-nos elogiando, referindo-se a nós como uma dupinha infernal. De fato, estávamos realmente causando um verdadeiro inferno na vida do Valdemar, fazendo com que, em alguns momentos, eu viesse a derramar lágrimas de felicidade, tamanha emoção que me invadia. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e conhecidos. Que Deus abençoe a todos. Obrigado.